Suélio, hum. como que ele chamava? Inácio Ferreira. E a mãe do senhor? Maria Alves Faleiros. E é um casal bonito, né Suélio? É. Mas ela era bem mais bonita, né? Eu puxei é. mais com ele. O, seu, o, o, o senhor puxou para os dois, velho. É. Suélio Ferreira, está aqui hum. hoje em Campitinga. Hum. Muito bonita a foto, viu Suélio? Parabéns hum. pelos hum. pais. Hoje, se você estivesse vivo, quantos anos estaria? Ah, eu estava com cento e tantos. Cento e tantos Ele anos. Ele morreu com quase 80, né? Quase 80 de Quase 20 anos. É, faz mais de Dos irmãos do senhor, quem são os irmãos? Os filhos dele? Ah, Era... Lá em casa tem tudo, mas eu não tenho não. É o seu é, o senhor é mais velho ou não? Dos mais velhos? Não, mas velho tinha, tinha três mais velhos do que eu. Como que chamava? A mais velha, tudo que chamava Davina, morreu em São Paulo. E a E a outra? Tem, tem o outro Otávio, e, e o outro Olavo, depois que eu, sou o quarto. E das mulheres? Pois, tem Luzia que acha que estou falando aqui. A casa dela é aqui. É. E mais quem que é? Ela coitada, está viúva, está sozinha. Como que chama a neta? É, Cristiane. Cristiane, aqui a foto. <risos> Parabéns, viu? Bonita outra a hora foto. O me filmar. Outra, outra hora? tá <risos> hora, hoje não, hoje eu tô muito feio. Ó, roupa velha. Tá? Roupa aqui, roupa velha. Você tá é muito bonita, menina. Eu ia falar eu isso também, E a outra lá, quem eu é que é? Não né? É, é uma só o senhor É que cuida dele, dela a lá. É, é aí, ó. Agora que, eu, que eu percebi. Ó. Oh, o Suélio, a dona Luzia, que é a irmã do senhor. É. Ela era mais nova não? É o ah, Toninho, né? Toninho é o caçula de 11 irmãos. 11 irmãos? É. A Luzia é abaixo de, de mim. Não, é parecida. O senhor candidatou ao vereador uma vez? Candidatei. Minha mãe votou no senhor. Votou? Votou, eu votava em franca. Como que achava? Ondina. Ondina. O filho do escritório? escritório. Ah, sim. Aí eles assim, eram casados, né? Eles época. eram casados. E eles votavam em franco, não votavam com Capitinga, não. Aí, Aí eu lembro que eles votaram do senhor, né? Obrigado. Pra, né? Obrigado, pra, né? obrigado. Eu sou amigo do Soelha há muitos anos. Então. E eu conhecia sua avó. Eu acho que o senhor morava do lado da casa dele. Do né? lado da casa dele. Então. É. O dia que eu. Que ele, que ele não, ele não anda só na cadeira de roda, né? Aham. Uhum, o dia que eu fui a lajotar a minha casa lá, ele pegou, pôs uma bermuda e foi o dia inteirinho ajudando a lajotar. Olha só! É. Tá eu certo. trabalhava, viu? Superar é, né, Gostava superar, de É, trabalhava. advogado, é, Eu fui colega do, do Luciano. Luciano do, do Sotamir? É, eu fui colega dele, de turma. É Morreu, ah, né? É. Nós conversamos com o seu Tamir aqui. Nós conversamos com o Tamir, eu não conhecia o Tamir, tá veinho demais. mãe. Tá, né? tá veinho. É. Cristiane, né? É. Quem que são os irmãos da sua mãe? Que são os filhos do, da dona Luzia? É o Júlio e a Maria do Carmo. Dois. E é a Andina. E o irmão And... da minha mãe, a Andina. Andina. É. E ela está com quantos anos? A minha mãe. A sua avó. A vovó? É. 81. 81. Eu tenho outra que tá com 89. 89. E a outra que tá com 89 não para um minuto. Anda sem parar. A gente tem que não. ficar até danando, porque na rua é perigoso cair. É. A Maria a vô, do Carmo? A avó Ah, é. A avó Marinete era casada com irmão, o Chico. o Chico é o irmão do Tio Antenor. Antenor. O tian, antenor era é meu tio. Antenor Ricardo Faleiros. É. Que é Cristiane, que a Cristiane quer de faleiros e faleiros. Dois. Você tem valer duas vezes? Duas vezes. Aí, porque ó. meu pai é faleiro e minha mãe também. Valeu, é o oh, faleiro, é. Ó, foi muito bom, foi muito bom, viu? O senhor já despediu lá, Suélio? Já. Eu gosto do Suélio, meu amigo, há muitos anos. Então? Cristiane. E vocês são quantos irmãos? Você Eu? é. Eu só tenho um irmão por pai de pai. o nome dele. Minha irmã? É. Thalia. Thalia. Vamos lá. É, é, é. O sué já despediu da irmã? lá é um também. Já. O dia que eu estiver bem bonita aí. Aí você vai ver. Bom. Todo dia você tá bonita, menino. Não é faz a Tem nada disso, não. Chique. Por que você que não abre a porta lá pro seu tio? Ah, tem que abrir. É. Tadinho. Abre demais. É. de é. certo. Ela tá meio agredida aqui, não tá? Mas vai dar de abrir a porta. É. De, de, deixa eu voltar só um pouquinho. Então, obrigado, Cê, viu? Obrigado. Nós vamos lá no Toninho, viu? Toninho é seu tio. É. Aonde que mora o Toninho? Aqui em cima. Nessa rua aqui, pertinho assim. Sabe lá e lá, Sueli, é, você não Depois de semáforo ou é não? Aqui nessa mesma rua. Naqueles bairro novo lá, eu tô perdendo lá. É. Agora, agora tem uns lugares novos, né, Tia uh -huh. Tchê, vai com Deus. Falou, obrigado, obrigado atenção tchau tchau a vocês, tchau. Tchau. Adeus também.